Estilo GTA Estilo GTA Estilo GTA Estilo GTA tipo GTA tipo GTA tipo, GTA tipo GTA tipo GTA tipo GTA Tipo GTA De peão pela quebrada uma carreta ripada Nos moleque não dá tá mole No corre das numerada Alto artigo na ficha Polícia não intimida. Se tem na favela, o celular logo avisa. Rápido se toca. os flagrantes os maloca. No 12 curte a lombra. Na cachanga com as doninha Quatro e 20, faz fumaça. Viaja se é da pura, Esbandiado na bagaça. Madrugada e a rua. Estilo GTA. Estilo GTA. Estilo GTA. Estilo GTA. Tipo GTA, tipo GTA, tipo GTA, tipo GTA. Pega nove na cara, os boys em si apavora. É de noite ou de dia, não dá mole na sequência. As tatuagens, uma crozinha e um brinquinho na orelha, as donas se apaixonam. Nos pivetes, vida louca. Curte o fim de semana, sem falta, né, vida pura. Na cabeça a maldade. Nas histórias a loucura, os moleque tem conceito dentro da periferia Os moleque tem conceito dentro da periferia Estilo GTA Estilo GTA Estilo GTA Estilo GTA Estilo GTA Estilo GTA, tipo GTA.